Você pode conferir o resultado dos trabalhos apresentados no primeiro congresso de pesquisa e extensão no site da FSG. Este primeiro congresso de ensino, pesquisa e extensão vem consolidar os mais de 10 anos de atividade da instituição. Ele permite aos alunos poderem publicar já dentro da instituição e também permite aos professores acompanhar, supervisionar, orientar os alunos e também publicarem na instituição. E desta forma, os alunos podem começar construindo seu currículo lá e os professores darem continuidade aos seus currículos Lattes. É muito importante a pesquisa para a instituição, porque aqui na FSG nós acreditamos que existe uma indissociação entre pesquisa, ensino e extensão. O evento reuniu mais de 100 trabalhos desenvolvidos na própria faculdade e em outras instituições de ensino do Brasil. Além de prestigiar as apresentações, os acadêmicos ainda tiveram palestras e workshop sobre o assunto. Então, ter esse trabalho reconhecido no Congresso foi muito importante para nós, principalmente por nós estarmos falando de uma questão prática da psicologia e linkando com a teoria. Né? Eu penso que a importância desse trabalho está em aliar o conhecimento que a gente vem agregando ao longo do, do semestre e transformar ele em alguma coisa prática alguma coisa visível e que dê algum retorno à sociedade. Venha para a FSG e faça parte dessa turma de pesquisadores. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até o início de dezembro.